Olá a todos, uh, hoje quero-vos mostrar como é que alteram a, a forma como as ondas são apresentadas no Reaper e, e vamos falar sobre uh, as propriedades de cada item, ok? Bora lá! como podem ver, eu já importei para dentro da sessão 3 áudios não é? e para fazermos isto basta irmos a View e temos aqui o Media Explorer okay? uh, no meu caso e, e provavelmente será o, o, o atalho por defeito, Ctrl Alt X abrem o abres um Media Explorer para explorarem sons que tenham no computador e daqui podem vi, uh, ouvir não é? tem um volume de audição, podem importá-los para dentro da sessão um, e podem, podem mudar aqui vários parâmetros, sendo que um deles é o tempo match off ou on, o que é que isto vai fazer? O tempo match vai, uh, dependendo de, do BPM que tem na sessão, ele vai tentar ou esticar ou diminuir a onda para que faça, para que quando importam, consigam ter este, este loop ou este sample no, no tempo da música, neste caso são one shots aqui e este aqui é que é o maior, que eu fiz, não, não, fiz tempo match off okay? quando fazem tempo match on uh, conseguem ver aqui rate ou seja, o rácio com que a onda está esticada ou não por defeito, se, ela se tiver a 1 não vai aparecer porque 1 está, com, está em off okay? se tiver on Vamos, a, vamos fazer aqui e vamos importar ele automaticamente dá-vos um, um rácio calculado internamente off agora para termos a diferença ok Portanto, este estava um, on e estava off ok seguir vou pagar aqui pronto é assim que se importa uh, as tracks para para o Reaper. agora em relação a um, a modo de visualização, ok, o que, é que, o que é que estamos a falar? Se viermos a options peak display, ok, o peak display vai mostrar estas ondas, ok, é uma representação gráfica do som dentro do, do, do vosso programa. Por defeito, todas as dos mostram em peak, algumas Terão essa opção de mostrar noutros formatos. O Reaper permite é, vir a Options, uh, Display, e, e podem escolher aqui vários modos: normal, espectral, espectrograma, ok? Ou uma combinação entre espectrograma e pique. Vamos ver, se carregarmos aqui neste nesta, nesta boxinha, vai-vos aparecer os settings globais, ok? Vai-vos alterar a forma como o display é feito para todas as tracks. Um, e isto pode ser feito por track, ok? Podemos ter esta track em pique, esta em espectrograma e esta em espectral, por exemplo. Mas para o efeito deste vídeo, vamos alterar todas. Uh, se viermos aqui, Pixel é normal, estávamos, espectral, uh, ok? Modo espectral e já explico o que é. E espectrograma, tá bom? depois temos espectrograma e picos tem uma combinação dos dois não há uma duplicação é simplesmente uma representação gráfica uh, em, em dois formatos diferentes okay? vamos aqui ao, ao Spectral View o que é que é o Spectral View? como podem ver e aqui neste, neste áudio que eu importei Will you be mine? é um, uma voz que está em estéreo já vos explico porquê Uh, que na realidade não tem estéreo, mas foi exportado em estéreo. Temos o efeito do reverb, o reverb é? tem estéreo, foi exportado em um, talvez de um buzz estéreo desta voz. Como podem ver, aqui temos uma gama de frequências, várias, várias zonas em que podemos visualizar na onda a, a, a, a, a que zona de frequências é que representa, ok? Portanto, se nós mudarmos a opacidade, vai-vos isto vai ficar perfeitamente normal podemos alterar aqui temos outras opções para mudar a escala e para fazer retificação aos piques Pou, é, nunca usei por isso não, não, não lhe vejo grande uso uh, mas desta forma conseguem saber, por exemplo aqui na zona mais verde não é, vamos ter uma acentuação, ou seja, mais amplitude no, porque provavelmente deve ser uma vogal Ok, sentiram que a voz abriu naquela zona, portanto... Isto dá jeito para quê? Imaginem que temos aqui uma, uma linha de baixo, por exemplo, que é o exemplo mais simples. O baixo tem várias notas que está a tocar e, e, e há uma das notas que provavelmente não está certa. Se vocês estiverem em m -peak, vocês têm uma representação de amplitude, da do áudio, é? mas se estivermos em espectral temos para além da amplitude temos uh, zonas de frequências e, e, e através de, das frequências conseguimos detectar quais as notas que possam estar bem ou mal, por exemplo numa voz num, num baixo uh, em fontes monofónicas provavelmente vai dar mais jeito uh, avançando para o espectrograma, a, a forma espectral do e digo já que não é a mais encantadora, tem, tem outros programas que provavelmente, de certeza que trabalham melhor em modo espectral, mas o modo espectral é, é mais para análises mais profundas de detecção de ruídos, se quiserem eliminar numa captação onde está uma entrevista, uns pássaros que estão lá atrás, os pássaros com certeza vão estar numa zona de frequências mais acima e no, neste modo de espectrograma vai, vai ser detectado mais facilmente porque visualmente conseguem descobrir, ok? Vamos da zona mais grave aqui até à zona mais aguda para cima. Portanto, conseguimos aqui já perceber que a voz, como é só uma, tem aqui e alguns harmónicos a acontecer, não é? Se viermos aqui este, este pontinho, provavelmente... Há de ser uma respiração ou um final de qualquer coisa, mas reparem aqui nesta, nesta zona ah. ouviram? tem ali um de voz ah. pronto, e desta forma conseguem detectar logo que havia ali qualquer coisa, é fácil para, para resolver alguns problemas uh, já sabem options peak display peak, espectral, espectrograma okay? ou abrir esta janelinha e vais abrir aqui e podem alterar aqui para todos. Um, digo já que se tiver uma sessão muito grande e tudo em espectrograma vai ter um consumo um bocadinho mais, mais forte de, de, por parte do Riber. Nada de exagerado, mas vai ter um, um bocadinho mais de, de consumo de processador porque a análise é diferente, ok? Vamos voltar então a pics PIX e agora vamos falar sobre as propriedades do item desculpem lá o vídeo ser um bocadinho maior hoje mas uh, queria falar destes dois temas acho que é importante quando tem os áudios na vossa sessão vocês podem dar dois cliques em cima e vai-vos abrir uma, uma nova caixa uma nova janela onde tem várias opções que podem, podem alterar hoje queria-vos falar de, de, de, da parte mais básica desta janela. Por exemplo, aqui temos uma fonte de estéreo, não é? e muitas vezes recebemos pistas de estéreo e queremos converter para mono e aquilo dá uma, dá uma confusão. É fácil aqui. Channel mode, normal, vamos mix. Pronto, apply, está em mono. Se eu tiver várias, eu posso fazer isto a várias, ok? De uma só vez. Uh, reverse estéreo. Ele vai, vai trocar o canal esquerdo e o direito. Não é um inverse. Uh, é reverse só do estéreo uh, para overheads por exemplo, se, se foram gravados trocados ou algo do género temos o mono só o canal esquerdo o mono só o canal direito e, e outras várias opções de, de mono e estéreo do, dos canais internos uh, temos aqui ora reparem, se eu alterar a zona onde isto está na minha timeline isto é o que se chama de timeline, esta zona toda aqui o tempo, a linha de tempo não é? Uh, conseguem ver lá em cima que foi alterado para o sítio onde é que isto vai. Há uma função uh, aqui que podem fazer que é mute, direto, ok? Se não tiver uma tecla de detalhes sabem que é, se pode fazer aqui. Não é, não é usual usar o mute aqui mas lock, faz lock a este áudio. Este aqui cons consigo mexer mas este está fechado, ou seja, tem um cadeado. Uh, temos o volume vamos baixar automaticamente aqui fazer normalize, temos os stake envelopes <risos> o, que é, o que são os take envelopes eu prefiro se calhar fazer aqui deste lado temos aqui por exemplo uh, automatização de volume, aparece uma linha automaticamente aqui eu tenho automatização de volume para este item ok imagina que eu duplico este item várias vezes, ele duplicou-me com aquilo mas se eu mudar cada um são exatamente o mesmo, o mesmo sample mas em vez de vir à automatização do canal, posso fazer por itens Isto, várias coisas podem ser automatizadas por itens e vamos ver mais tarde Ok? pronto, por hoje é tudo, ficamos com um vídeo um bocadinho mais longo, não, não se esqueçam de subscrever, ativar as notificações, para quando saem vídeos novos, fazer like no, nos vídeos e partilhem pessoal obrigado